Exu, Amor Jubá Na madrugada ele quem manda Na madrugada uma banda sem Exu Não se pode fazer nada Exu, Amor Jubá Na madrugada ele quem manda Na madrugada uma banda sem Exu Não se pode fazer nada Exu me guia nos caminhos de exame Exu, Amor Jubá Caminhos caminho de Zambilaro e Mojubá Exu, a Na madrugada ele quem manda Na madrugada uma banda sem Exu Não se pode fazer nada Exu, a A verdade irá nos mostrar No caminho de Zambilaro e Mojubá Exu, a Na madrugada ele quem manda Na madrugada uma banda sem eixo não se pode fazer nada, Exu, Amojubá, a verdade irá nos mostrar no caminho de Zambi, Daruí, Amojubá, Exu, Amojubá, na madrugada ele que manda, na madrugada uma banda sem eixo não se pode fazer nada, Daruí, Exu.